Hoje é dia da comunicação sindical com o presidente do Sindimetal aqui no Vale do Paraíba, Weller Gonçalves. Bom dia, presidente. Olá, Paulinho, muito bom dia, bom dia a todos. Que acompanham a rádio nesse momento. Ô, oh, ô, oh, meu caro Weller, 8 horas e 9 minutos, sim de metal, pão e circo pro povo. E o bloco acorda peão. Está preparado para fazer uma crítica, mas alertar também o trabalhador nesse carnaval? Sim, o tradicional Bloco Acorda Peão, que é protagonizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos, tem outras entidades que também compõem a organização. Do bloco, depois de três anos sem ter o desfile, sem ter o nosso protesto, a gente está de volta no ano de 2023. Então, sabadão de carnaval começa logo pela manhã com o desfile do Acorda-Peão. Que é um carnaval, é uma atividade festiva importante que tem no nosso país. Agora, além do carnaval, o bloco Acorda-Peão ele é um protesto político. Uhum. E neste ano, na letra do samba, tem temas como. A guerra da Ucrânia Tem temas como A luta dos trabalhadores da Vibras Tem o tema da luta Dos moradores do banhado Em defesa da moradia E principalmente A conjuntura nacional Eu estou aqui com a capa do jornal Opa. do sindicato Dessa semana, que a gente está distribuindo Nas fábricas uhum. Esta é a arte Coloca aí pra turma ver Essa é a nossa arte Pra quem sabe ler um ping é uma letra, né Paulinho? Levanta Olha, aí. Olha que lindo, ó. O patriotário no caminhão, hum. esse cara que ficou famoso aí por ter pendurado no caminhão e ter dado uma volta aí, questionando que o resultado da eleição. Que charge. Ficou bacana. Histórica, hein? Ficou legal. E esse é o tema do nosso desfile, pegando aí a eleição e também... O debate né, em relação ao ato golpista que teve no nosso país no dia 8, que a gente repudia veemente, ou seja, uhum. é o carnaval, é a festa, é a folia e junto a isso a gente traz o protesto e vai ser... Uma grande atividade festiva e política. Então ah, a gente está nessa semana convocando a nossa categoria e a gente convoca a população no geral. O tradicional bloco Acorda Peão em 2023 está de volta. Carnaval e protesto político na cidade de São José dos Campos. Vem cair na folia com o bloco Acorda Peão, a concentração ah, aqui na Francisco Paz... Número. A partir das 9 horas, é aquele galpão que tem ali do sindicato na rua Francisco Paes, número 316. Concentração a partir das 9 horas. E aí, a partir das 10, a gente que sai para as ruas do centro de São José dos Campos fazendo o nosso protesto. Você, é, a, a Shirley, lá do Sindimetal, tava é, distribuindo a, a nota que é, vai falar sobre o, o Acorda PIA, vai falar sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. De jane a fuga, o, o, o, o ex-presidente, ele fugiu ou, ou, ou se ausentou? Qual, qual é a, o, o sentimento da, é, da, da, da militância? Olha, eu acho que ele foi dar uma passeada para observar o que seria o ato do dia 8, que ele sabia que ele é o chefe daquilo, e agora com todas as denúncias que está tendo da comunidade indígena Yanomami, aí agora acho que ele tá querendo ficar fugido, que ele tá vendo que a batata dele tá assando, né? Uhum. Será que, que fica ou volta? É o mais provável que queira, ficar por lá. Ah. Recentemente pediu visto na Itália eu acho difícil que ele queira voltar, mas pode ser que ele seja obrigado a vir para estar tá respondendo primeiro em relação ao ato golpista do dia 8 e segundo em relação ao genocídio que ele causou na pandemia e agora a gente tá vendo que também lá na comunidade Yanomami, um absurdo Paulinho 20 mil garimpeiros naquele lugar dizer que o cara não sabia enfim, ele tá vendo que a batata dele tá assando e a gente acha que Bolsonaro ele é responsável e tem esse tema moral das mortes que nós tivemos no nosso país por causa da pandemia. E a gente repudia o vice-presidente do PT, o deputado Quacá, de mandada lá, dando risada com Pazuello, que foi o ministro da Saúde do governo Bolsonaro, responsável pelas 700 mil mortes. Ou seja, esse tipo de atitude a gente tem que repudiar... Nós que somos do PSTU não queremos estar de mãos dadas, dando risada, aparecendo em foto junto com esses golpistas e genocida. Para nós, essa... Colaboração de classe, essa união para governar que está sendo defendida pelo governo do PT, está errado. Nós do PSTU pensamos é no povo, nós do PSTU pensamos é na classe trabalhadora. É, o deputado do foi infeliz em que, querer ser populista. 8 horas e 14, você falou da, da vacinação e o governador aqui do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele sancionou um projeto de é, é, contra o cartão de vacinação aqui no estado de São Paulo. É um texto que foi publicado no Diário Oficial ontem, a gestão estadual fez um aceno, o pessoal fala que é um aceno bolsonarista, só vetou os demais artigos da propositura, dentre eles o que autorizava quem teve reação à, à vacina na primeira dose a não tomar a segunda, o que é, queria autorizar... O, os pais a, a não vacinar os seus filhos. Como é que você vê essa questão aí do do governador do estado? Olha, o Tarcísio, ele é bolsonarista, isso todos nós sabemos. Em relação a esse tema da vacina, Paulinho, me faz aqui pensar alguns meses atrás, eu acho que eu cheguei até a fazer este comentário aqui na Rádio Cultural. Olha que ponto que nós chegamos. Nós fomos educados em uma sociedade onde você tem que tomar vacina. Desde criancinha, hum. o Zé Gotinha, criança Isso vai mesmo. chorando, o pai e a mãe leva você tem que se imunizar. A gotinha legal, é bacana, quando é a injeção a criança sai chorando. Aí na campanha de vacinação no posto ou na escola, fica lá os agentes de saúde entregando um pirulito, um agudão doce a criança por conta daquele momento e tudo mais. A gente chega numa situação, isso fruto do pensamento negacionista do Bolsonaro, que influenciou os bolsonaristas, onde você teve questionamento sobre a eficácia da vacina. Isso é um absurdo, Paulinho. Uhum. Eu acabei de tomar aqui um café. Eu estou questionando da onde veio, qual é a torra. Enfim, a gente chega numa situação onde as pessoas vinham com argumentos para defender que não tivesse a vacinação no nosso país, ou seja, esse pensamento bolsonarista, contaminado, que gera violência política, por isso que você perguntou, o Bolsonaro foi passear ou ele foi fugido para ficar por lá de vez? O Bolsonaro influenciou negativamente uma boa parcela da população brasileira, e aí você tem o Tarcísio, que é bolsonarista, e por isso é muito importante você exigir o cartão de vacinação. Você se lembra que a Covid, quando ela começou, morreu uma pessoa, depois foi para dois, aí pula para 14, de 14 pula para 100 de 100 vira mil, de mil vira 10 mil. E é por aí que se alastra e gera a pandemia. Então é muito importante você exigir que tenha o cartão de vacinação. Se você hoje for fazer uma viagem aérea dentro do avião, é obrigatório ainda utilizar as máscaras e todas essas medidas de segurança, nós temos é que apoiar. Agora ele vai na contramão. Agora isso é um pensamento ideológico, Paulinho, o bolsonarismo. Isso é apenas uma das atitudes que o Tarcísio de Freitas toma. Você viu que ele vetou aquele projeto em relação à distribuição de absorvente, o tema aí da violência menstrual no qual passam as mulheres no nosso país, que tem muita gente pobre que não tem condição de comprar absorvente. Isso é uma tarefa do Estado dar esse suporte, ou seja, essa polêmica em relação aos absorventes, já teve também com bolsonaro ou seja. o Tarcísio de Freitas que está junto com Felício Ramute, Ex-prefeito de São José dos Campos é o pensamento bolsonarista no estado de São Paulo e que é perigoso, que influencia inclusive a ter a violência política no nosso país, o que nós temos que combater viamente. 8 horas e mais 18 minutinhos, mas estamos em época de carnaval e o, o sindicato continua com seu jurídico punjante lá e conseguiu ganhar a. conquistar a renovação do layoff na Avibraz. Como é que está a situação nesse momento? Pois bem, ontem nós tivemos, em primeiro lugar, um seminário da indústria de defesa no nosso país, que foi muito importante, lá nós tivemos dirigentes de vários sindicatos aqui da nossa região e principalmente os trabalhadores da Avibras. Então, nós fizemos primeiro um debate político de formação. E ontem nós tivemos também uma assembleia ao término deste seminário com uhum. os trabalhadores da AVEBRAS. Pois bem, não tem como conceder uma entrevista e não tocar no tema da AVEBRAS, essa luta que no dia 18 de março vai completar um ano e todo mundo se lembra do histórico das demissões, a gente consegue o cancelamento, você citou aí o jurídico o jurídico é peça fundamental nessa luta, agora o principal foi a luta política realizada pelos trabalhadores muito bom 8 horas conquistamos... e 19 agora hein? opa, dei uma engasgada aqui aguenta, nós conquistamos o layoff no mês de março do ano passado, cancelou as demissões foi por 5 meses em setembro venceu, a gente conseguiu renovar. E ontem, em Assembleia, nós tivemos uma reunião antes de ontem com a empresa e ficou acordado mais cinco meses de layoff com garantia de três meses de estabilidade no emprego e no retorno. Então isso significa o quê, Paulinho? Mas o... A Avibraz queria demitir 420 trabalhadores. Fruto da luta e da organização desses trabalhadores junto com o sindicato, nós já estamos garantindo 18 meses no total de emprego. Isso é muito importante, Paulinho. Esses 400 Sim, empregos na Vibrais na cadeia de trabalhadores, ia gerar 4 mil aqui fora. Então, nós estamos mantendo o vínculo empregatício desses trabalhadores. Tem o tema do atraso de salário e por isso a empresa está de greve, uhum. que nós estamos na luta para regularizar. Agora, você ter... Pela terceira vez seguida a conquista da renovação do layoff, isso é importantíssimo. É uma luta histórica esta luta dos trabalhadores da Vibras. Então a, a nova etapa do, aos trabalhadores da Vibras são 400 começa agora no mês que vem. Isso, a partir do dia primeiro de março por cinco meses. Grande vitória, grande conquista. Mas a, a, a fábrica a, a, como é que ela aceitou essa nova proposta feita pelo sindicato? É que o que que acontece, né, Paulinho? Como ela ela demitiu em março do ano passado e a gente teve êxito na luta, não só política, mas também no judiciário. A realidade é a seguinte: a Avibraç ficou numa situação de muita desmoralização. Uhum. E ela sabe que se ela quisesse demitir esses 420 trabalhadores de novo, você já tem uma greve em curso por conta da falta de pagamento, ela sabe que ia explodir, Paulinho. Verdade. Ela sabe que ia explodir. Então, por isso que ela faz a renovação. E tem a Assembleia da Recuperação Judicial, que vai ser no dia 28 deste mês, ou seja, tem o tema do layoff que é a batalha na defesa dos empregos, tem o tema do atraso de salários, que por isso existe a greve em curso, e tem o tema macroestrutural, que é a Assembleia da Recuperação Judicial, que vai ser no dia 28, onde o sindicato representa todos os trabalhadores nesta Assembleia, ou seja, a Vibras ainda vai seguir sendo pauta de muitas entrevistas e de muitas discussões aí ainda para o próximo período. Mas agora com é, o vice-presidente da indústria e do comércio já houve o acesso para para tratada do quesito a Vibras? Paulinho, nós tivemos algumas reuniões e de fato o governo anterior não nos atendeu no novo governo a gente conseguiu Eu participei de uma reunião Junto com o Geraldo Alckmin Ministro e vice-presidente Também participamos de uma reunião No Ministério da Defesa Agora não adianta apenas se reunir Nós queremos que tenha efetividade No seminário de ontem Paulinho, por isso que eu falei o importante é a formação e o debate político. Nós defendemos a estatização da Vibrais. Muita gente deve olhar e falar, poxa, o que vocês defendem é uma utopia, isso é impossível. Uhum. O exército e o setor de defesa do nosso país são cerca de 140 bilhões que eles têm de orçamento para gastar. Comprar a Vibrais estatizar seria 2 bilhões. Caramba! Então dá para ter a empresa sobre o controle do Estado e ainda ter esse dinheirão todo para gastar e comprar armamento de qualquer outro lugar. Porque além do debate da defesa da Avibras como empresa estra estratégica, tem o debate da soberania. A Avibras, ela vende 85% para fora. Não interessa para o Estado, uma empresa que fabrica foguete, que fabrica míssil, você ter isso sobre o controle do país? Então, é todo um debate político que a gente tem que fazer em torno da Avibraz pela importância que essa empresa tem, não só... Para a indústria, mas para a soberania do nosso país. São 8 horas e mais 24 minutos. O Eduardo de Oliveira, ele cita aqui que o governador veta o projeto de lei que previa ampliar a distribuição dos, da, dos absorventes aqui no estado de São Paulo. É uma proposta que foi aprovada pela Lesp em dezembro do ano passado e tinha como objetivo garantir a distribuição gratuita. Dos absorventes em escolas no sistema prisional e para pessoas em situação de vulnerabilidade, além de criar, é, é, criar diretrizes para a política pública, porque seria a menstruação sem tabu. Nesse caso, 8 e 24. É, estaca zero, as meninas vão continuar faltando a escola porque não tem um absorvente, politicamente qual é o peso dessa decisão? Perfeito, é isso mesmo que você acabou de ler, a gente estava falando do tema da vacina e eu toquei nesse tema e aí tá exemplificado o que é. Paulinho, como eu disse, esse tema foi objeto de discussão no governo anterior, no governo Bolsonaro. Uhum. E o Estado brasileiro ele tem que ter as políticas públicas para atender a população mais vulnerável. Paulinho, ainda existe no nosso país? Bom, nós vimos lá a situação dos Yanomamis. Se não tem nem comida para comer, se não tem nem o um médico para atender a população, as mulheres indígenas daquela comunidade tem absorvente? É, acho que não. Né? Acho que não. E essa é a realidade de muita gente que tá na periferia, Paulinho. A vida tá difícil a gente luta, luta, luta a gente tem conquista numa campanha de PLR numa campanha salarial às vezes a gente divulga enquanto sindical são vitórias importantes quando o trabalhador conquista um reajuste superior ao que teve no ano anterior isso é importante, ainda mais quando tem greve, quando tem mobilização agora, a realidade é que a vida do povo está ficando cada vez mais difícil porque por mais que você tenha um reajuste X de salário, a inflação sobe Y. E com isso o poder de compra das famílias estão reduzindo de forma drástica E com isso existe muita gente na periferia que não tem condição de comprar arroz com feijão E não vai ter para comprar o absorvente E aí é tarefa do Estado garantir o absorvente que tem a ver com a dignidade das pessoas Tem a ver com o debate sanitário e a responsabilidade do Estado sim Veta com qual argumento? É o pensamento ideológico que tem esse povo bolsonarista, que são misóginos, essa que é a realidade, colocando aí as coisas como elas são. Agora, nós estamos chegando aí próximo do dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres todo dia oito de março tem a manifestação principalmente dos setores da esquerda e esse é um tema de pauta fundamental que tem que ser parte de elaboração das palavras de ordem e das exigências do movimento de mulheres neste oito de março deste ano. Quem sabe até lá pode até voltar atrás 8 horas e mais 27 minutos. Bom, ah, entre um assunto e outro a gente volta a falar da da da Ave Braz. Então tá aí garantido layoff começa dia primeiro de março, mas o, o seminário que discutiu a indústria de defesa e o futuro eh, da Avi que teve a participação da professora Ana, Ana Paula Santana, que é do. Ontem ela fez aniversário. E isso, foi aniversário da Ana, do Ilaese, nós até fizemos ali uma homenagem para ela ao término do seminário, cantamos parabéns cortamos um bolo, uma grande companheira pesquisadora do Ilaes que esteve à frente da organização desse seminário. Bom, no caso a professora uh, Ana Paula juntamente com os demais do Ilaes colocou a situação da, da, é a desindustrialização o que é que esse seminário pode provocar da volta da indústria aqui no Vale do Paraíba nesse momento que a Volkswagen anuncia que está parando, suspendendo temporariamente, como aconteceu com a LG, a fabricação de veículos aqui no Brasil. Então, além da Ana Paula, esteve também outros dois pesquisadores do Ilaes, o Gustavo Machado, também o Nazareno Godeiro, e tivemos também a participação do professor Marcos Barbieri, que é um especialista no setor aeronáutico e de defesa, que é professor da Unicamp, além também da participação do Aristeu Neto, o advogado do nosso sindicato. Pois bem, são temas diferentes Paulinho, o tema da Volks que está colocado, com o que foi debatido no seminário, porque o seminário ele focou na indústria de defesa, ou seja, além da Avibraz, Embraer, Elibras, nós temos aqui também na nossa região outras duas empresas que estão sendo também credenciadas com projetos do governo federal, que é a MACD, também a empresa Acaer e o seminário ele foi voltado principalmente para o debate em torno da Avibras, por conta da situação que passa a empresa, porque é isso a gente fala da greve, do atraso de salário do layoff e tudo mais, agora nós precisamos fazer um debate político eu disse agora há pouco, se o governo quiser estatizar a Avibras dá para ele fazer um estralo. Por que não faz? O debate da soberania, da indústria de defesa. Você acha, Paulinho, que a China, que o Irã, Coreia do Norte, Rússia, vai deixar empresas dentro do seu país serem privadas e vender armamento para fora? Caramba. Não vai! Essa que é a discussão que nós temos que fazer. Por exemplo, é uma empresa privada que não tem nenhum controle do Estado brasileiro. Sequer o Estado, a União, tem ações na empresa. Ora, se eu fosse o presidente da República, eu ficava preocupado. Esse povo está ali dentro da Vibrais fazendo foguete, se de repente algum maluco vira um míssil e manda detonar aqui no local onde eu estou. Não tem essa preocupação? Deveria claro, ter. Claro, Como que pode? Está ali fabricando armamento e eu não tenho controle em cima disso? Então, é todo um debate em torno a essa situação da soberania e do porquê o Estado brasileiro tem que ter o controle acionário. Agora, nós defendemos a estatização, mas sobre o controle dos trabalhadores. De nada adianta você estatizar uma empresa dessa, a gente já viu corrupção, principalmente na Petrobras. E se o trabalhador, ele tem condição de produzir foguete, se o trabalhador tem condição de fabricar carro, tem condição de fabricar avião, o trabalhador junto com o corpo técnico e administrativo de uma empresa tem em total condição de botar para rodar, vender, dar lucro. E se a empresa for do Estado, isso significa uma parte do dinheiro voltar para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a segurança do nosso povo. Então, nós defendemos a Vibras. O Sindicato dos Metalúrgicos é a terceira vez que a gente protagoniza um processo de luta importante, cobra do governo, faz debate com a sociedade, faz mobilização. Nós, sim, se preocupamos com a Vibras e por isso nós defendemos. Que a Avibraz seja estatizada e sob o controle dos trabalhadores. São 8 horas e 31, Heller Gonçalves, presidente do Sindimetal. No caso eh, da privatização da Avibraz, politicamente como é que vai ser para enfrentar o obstáculo, já que a chamada joia da coroa, que é a Sabesp, ela está tá sendo preparada para ser estatizada, eh, privatizada. Pelo atual governador, como é que politicamente pode tratar esse assunto de ave Brás e não permitir que a Sabesp seja vendida? Olha, em relação ao tema da Sabesp, tem que organizar o povão, tem que pôr o bloco na rua, privatizar significa tirar uma empresa do Estado que é patrimônio do povo paulistano, entregar para a iniciativa privada. E a gente tem N exemplos, principalmente a Vale do Rio Doce, que foi vendida a preço de banana no nosso país. E três meses depois, o lucro que a empresa teve foi bem superior ao preço que ela foi vendida. Então, é esse o debate que a gente precisa fazer. E aí nós temos que fazer muita propaganda, Paulinho. Demais. Porque existe esse debate apresentado... Que uma parcela da população concorda de que a ah, uma empresa estatal vai ser roubalheira. Porque infelizmente tem, como eu falei aqui, do caso da Petrobras. Por isso que a gente tem que sempre defender uma empresa estatal com controle dos trabalhadores. Que se ficar na mão dos políticos do nosso país vai ter roubalheira mesmo. Em relação ao tema da, da Avibras. É todo um debate que você tem que fazer e convencer principalmente os trabalhadores e aí junto a isso, fazer a exigência ao governo federal e a Eletrobras que o Lula batia no peito e falava que era contra o que, que ele vai fazer? Lula, tem que vetar isso daí não pode deixar com que fique na mão da iniciativa privada agora infelizmente nos governos do PT, que eles chamam de concessão, nos outros governos era privatização que o PT pode ser diferente do Bolsonaro nos costumes e é mas do ponto de vista da economia, não tem muita diferença, Paulinho. Aí é. que está o X da questão. 8h33, olha, o, a Sabesp está em 375 cidades e tem quase 29 milhões de clientes, inclusive eu e você. Uma coisa que dá tanto lucro, qual é a explicação para se vender? O pensamento ideológico liberal que eles têm, Paulinho. Isso que é o principal. Eles falam que. Tem que ter o Estado mínimo, tem que entregar tudo para iniciativa privada. Mas aí quando a gente vê, como no caso das Americanas, aquele rombo que teve, aí a gente vê eles defender a intervenção do Estado para ajudar. Porque olha só. Quando você fala, por exemplo Vamos pegar o tema da Previdência no nosso país Eu me lembro muito bem Que o discurso dos políticos Naquela ocasião Dos deputados e o presidente Era o Bolsonaro, tentaram fazer Anteriormente, no governo da Dilma não conseguiu No governo do Temer não conseguiu E foi aprovado no governo do Bolsonaro e Nós fizemos greve geral na categoria metalúrgica Aqui em São José contra a reforma da Previdência Mas qual que era a forma Que a Rede Globo, a Bandeirantes, o SBT E a Record apresentavam eles colocavam lá um círculo. A Previdência está consumindo X do PIB. Que eles falavam, está cerca de 20%. Uhum. De acordo com a população que tem, daqui tantos anos vai ser X. Por isso precisa fazer. Mas mexer na Previdência dos militares ninguém mexe. Mas lá no gráfico eles não mostram que 50% do que está ali é para pagar os juros da dívida. Que é para engordar o bolso do banqueiro. Então vamos inverter essa questão de Estado que eles querem discutir com a gente. Nós temos um exemplo aqui, Paulinho, de uma empresa paulista, a CPFL, que era uma empresa aí do setor de energia, igual é hoje a EDP Bandeirantes, que ela era estatal e depois que privatizou de 30 mil funcionários já no primeiro mês reduziu para 10 mil e aumentou o preço da conta. É isso que vai acontecer com a Sabesp. Demissão em massa de seus funcionários e vai aumentar o preço, que já é caro pra caramba o que a gente paga de água aqui em São José dos Campos. Faz sentido, 8 horas e 35 e minutos, luta sindical, ah, a Vibras, então, conseguiu aí o, a prorrogação do layoff, mais 18 meses. Ou enquanto isso, Metalúrgicos da TI Automotive, eles conseguiram um acordo outro que garante estabilidade é, lá na TI e mais PLR. Olha Paulinho, foi toda uma luta também na TI Automotive, uma empresa que não é de hoje, nos últimos três anos, vem aplicando um processo de reestruturação produtiva. Paulinho, nós temos que discutir política. Tô aqui hoje com a camisa do uhum. meu partido, acordei hoje, geralmente eu passo a minha camisa no dia anterior, eu tinha passado uma camisa do, do. A gente que é pobre é assim, do né, Paulinho? É pião, né? Eu brinco às vezes que uhum. eu sempre vou comprar camisa e eu compro da mais barata, que tem a ver com a minha condição social. Mas aí você lava e a camisa sai toda amarrotada. Aí você tem que ter um o <risos> trabalho de passar. Aí todo mundo às vezes fala, pô, você é presidente do sindicato, tem que comprar uma camisa boa. O problema é que você vai comprar uma camisa boa daquelas que não é rota custa mais de 300 reais, eu não tenho não condição. Pode, não. Tem que ser na então, Eu tô, tô descontraindo aqui. Eu digo porque eu tinha passado uma camisa, né? Ontem do sindicato pra mim usar hoje. Eu deixo minha roupa pronta, eu acordo cedo pra levar meu filho na creche. Mas aí eu peguei. E olhei e falei, não, hoje eu vou pôr a camisa do meu partido, hoje eu tô com vontade de colocar a camisa do PSTU. E aí aqui durante a entrevista a gente falou de vacina, a gente falou do bloco Acorda Peão, a gente falou da Vibrais a gente do falou absorvente. do Absorvente, que foi vetado o projeto pelo governador. E agora você fala da TI Automotive, é, nós temos que discutir política. TI é uma luta sindical, Avibraz é uma luta sindical agora, a nossa responsabilidade, e é aquele dirigente sindical que fala, não, vou discutir política, vai ficar para trás, porque a realidade é política. Por que, que eu falo? A TI Automotive é uma das fábricas mais mobilizadas que a gente tem na nossa categoria, é histórico Maravilha. desde a década de 70. E os trabalhadores luta, luta, luta, luta, luta e a condição só piora. E por que, que eu digo que nós temos que discutir política? Já está tendo novamente toda uma discussão que até 2034 vai ter somente carro elétrico, certo? O carro elétrico, você já viu como é que é? Você abre o capu, é uma bateria que tem Isso ali dentro, mesmo. é uma pilha grandona. Então nós precisamos discutir com antecedência, porque se o carro elétrico é o carro do futuro, o que, que vai ser das empresas de autopeças, Paulinho? Porque hoje você olha o motor a combustão, são milhares de empresas e milhares de trabalhadores. Se for ter mesmo esse carro elétrico aqui na nossa região, não vai mais existir a TI. Não vai mais existir a Iton que fabrica válvula. Então é um debate que deveria ser orquestrado e organizado com antecedência pelo Estado, e não é. Então nós, trabalhadores, temos que preparar a nossa pauta e iniciar o debate. A TI tinha 1.200 funcionários, caiu para 800, caiu para 600, hoje tem 300. A culpa é do sindicato? Jamais. Eu vejo ainda hoje algumas pessoas questionando que o fechamento da Kodak tem a ver com o sindicato. E muita gente pensa que era o sindicato dos metalúrgicos. A Kodak era representada pelo sindicato dos químicos. A Kodak fechou porque acabou de ter filme acabou o filme que antes você comprava para colocar na máquina, hoje é tudo digital e aí você vê uma parcela da população que fala Kodak fechou por culpa do sindicato por isso que é importante a entrevista na rádio e você fazer o debate com toda a população na TI conseguimos um acordo de estabilidade, porque que eu fiz questão de fazer essa introdução de um debate político, é importante o trabalhador ter estabilidade? É foi o que a gente conseguiu porque a luta sindical é limitada? Foi foi aberto um PDV Vai ter demissão, não da forma que a empresa queria. O trabalhador que vai aderir e ele vai ter uma indenização social em cima disso. Então, é importante ter a estabilidade, mas você tem que ver todo o contexto, que é um contexto, Paulinho, em que a classe trabalhadora do nosso país tem tido, infelizmente, principalmente fruto da aprovação da reforma trabalhista, uma série de derrotas. E aí nós exigimos do governo Lula a revogação total da reforma trabalhista não faz sentido as centrais sindicais durante o governo Bolsonaro ter batido, batido cancela a reforma, cancela a reforma, agora que é o Lula não, é só um ou dois pontos nós queremos a revogação completa da reforma trabalhista, nós queremos a revogação completa da reforma da Previdência tem que parar com a terceirização o Lula não pode permitir que a Eletrobras seja privatizada essas são as exigências que a gente tem que fazer para o novo governo e que infelizmente tomara que eu esteja errado, o Lula não vai fazer isso, e aí nesse sentido todo mundo sabe a posição do meu partido, a posição do PSTU chamamos o voto crítico no segundo turno, no Lula mas nós já somos oposição ao seu governo desde o dia 1 de janeiro, porque governo que está aliado a Patrão a Banqueiro, a Geraldo Alckmin a ministro de ultra Direita, não vai ser bom para o trabalhador não 8 horas e 40 minutos, o, o ela a urban e essa leitura é importante para os funcionários da TI que conseguiram aí 8.500 de, de PDV, garantia do trabalho. Mas a urban aqui de São José dos Campos, abriu um, um edital de licitação para a compra de 400 ônibus elétricos aqui em São José dos Campos. 400. Dia 10 de março, a. Ah, dia 10 de março haverá a abertura do, dos envelopes, então a toda a frota de São José dos Campos será elétrica. Então o empregado da TI Automotive tem mesmo que discutir garantias. Perfeito, Paulinho. Aí você entrou na questão dos ônibus, a gente tem também aí um pensamento em relação a isso. Vai comprar os ônibus de onde? É de empresa brasileira? Espero que tem também um debate em torno a essa discussão de muitas prefeituras comprando ônibus de empresa da China, enquanto a gente tem a Marco Polo que fabrica aqui no Sul. Enfim. Tomara que eles É um comecem. longo debate. Olha só, bacana essa. Em 8 horas e mais 41 minutinhos, 8 horas e 41, esse é o presidente do Sindmetal Metal aqui de São José dos Campos, o Heller Gonçalves, que está aí com a camisa do PSTU, mas também vai desfilar no Acorda Peão, vai ser no sábado. Opa, isso aí, Paulinho. Estaremos lá sabadão diretoria do sindicato, nosso ativismo, estamos convocando a categoria, a militância do PSTU, Bloco Acorda Peão, Sabadão, concentração a partir das 9 horas, folia, carnaval, festa e junto a isso... Protesto político aqui em São José dos Campos. Bom, são 8 horas e 42 minutos, 8 e 42. Uh, volta o sindicato na segunda, na terça. Como é que fica isso? Ele volta dias? na quinta-feira, Paulinho. A gente costuma seguir o que tem na categoria para a gente aplicar para os funcionários do sindicato. E na categoria, por exemplo, na Itacha, onde eu trabalho, vai voltar só na quinta-feira. Então, por isso o sindicato retorna na quinta-feira esses cinco dias, até porque os funcionários do sindicato também merecem aí, né? além de curtir o lazer, aquele que não gosta de carnaval, dá uma descansada. Então, volta na quinta-feira da semana que vem. Ah, então até lá, é, é, bom, é uma semana. Cinco dias, né, Paulinho? Uhum. É um bom descanso, né? Embraer, como é que fica? Embraer, Paulinho, a gente tá vendo a Embraer cada dia que passa a anunciar que tá vendendo avião, que tá contratando e campanha salarial até agora, nada. E... Não é de hoje, é desde 2017 que não tem a assinatura da convenção coletiva porque quer retirar direitos dos trabalhadores. E aí é importante fazer esse debate também, porque na superestrutura é tudo muito lindo, fabricante de avião e tudo mais. Agora, quando a gente vai ver a realidade de quem põe a mão na massa para fabricar o avião, é uma vida dura que o trabalhador da Embraer tem tido baixo salário, não ter convenção coletiva assinada e o sindicato ele é o porta-voz dos trabalhadores. Né? Radicalismo não é do sindicato. Sindicato quando ele faz uma greve o radicalismo é a Embraer que se o trabalhador se acidentar, se machucar ela não quer garantir a estabilidade do emprego até a aposentadoria, como é a última convenção que foi assinada e como é no restante da categoria ou seja, a gente leva a sério esse tema em relação à saúde e à segurança do trabalhador e não tem radicalismo de sindicato aqui pelo contrário, aqui tem é bom senso e a gente tem lado, é o lado do trabalhador. Para defender patrão já tem um monte de gente aí. 8:44 pra gente finalizar é, o funcionário, o, o empregado, o associado do Sindimetal que queira ir para a pousada em Caraguá, ainda dá tempo de fazer inscrição. Olha, Paulinho, colônia de férias do sindicato tá bombando. Hum. Nossa sede, subsedes pelo aplicativo. Aí você me faz uma pergunta aqui que eu não tenho condição de responder se você quer ir à colônia de férias vá até o sindicato e veja quais são os dias que tem disponível, porque tá bombando pro carnaval, Paulinho, é sorteio como é muita gente que quer, a pessoa dá o nome a gente sorteia quem é o contemplado para ir no pacote ficar todos esses dias, mas tem bombado aí esse período de férias que foi o mês de janeiro, essa alta temporada e é um patrimônio, Paulinho, que eu recebo de mensagem toda semana de trabalhador que vai lá, principalmente aqueles que vão pela primeira vez, a maioria fala Poxa, minha família está maravilhada, a gente costumava vir aqui alugar a casa e pela relação custo-benefício, a partir de agora, é só na colônia de férias. Aí o trabalhador manda foto na piscina, manda foto tomando uma cervejinha, porque uma cervejinha de 600ml geladinha, Brama Duplo Malte original a nove reais, eu acho que é só lá que, que você maravilha. encontra, então é um grande patrimônio da categoria metalúrgica e a gente fica muito feliz quando a gente tem o feedback do trabalhador dizendo, tive lá o espaço é bacana, o espaço é legal o atendimento dos funcionários do sindicato e tá bombando, então você quer ir na colônia, liga lá no sindicato, olha no aplicativo vá até a sede, eu não vou arriscar aqui dizer, tem vaga tal dia, porque pode ser que no aplicativo já tenha alguém aqui reservando, então vá até a sede do sindicato para ver se tem disponível na data que você quer ir. Independente do carnaval, hoje tem o programa Em Movimento. Sim, às 18 horas, pelas redes sociais. É o programa do Sindicato Metalúrgico que vai ter como tema hoje o bloco. Acorda peão. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Uma boa quinta-feira, um excelente carnaval e até a semana que vem. Valeu, Paulinho, eu que agradeço o espaço aí. Um abração a todos que acompanhou a gente até aqui. 8 horas e 46 e minutos esse é o presidente do Sindmetal aqui do Vale do Paraíba, de São José dos Campos, Santa Branca, Jacareí e Garatá. Então está aqui falando da comunicação sindical. Um breve intervalo e a gente volta já.